Hoje eu quero falar com você sobre comunicação Estou aqui na Óquio Belo e impressionante. Vou postar esse vídeo aqui junto com o outro que eu estou finalizando hoje, falando sobre comunicação. E o seu Rogério, hoje, deu um show de comunicação, deu um show de comunicação aqui. Faturou. Se comunicou bem, faturou. Que eu considero que comunicação é um dos maiores problemas que nós temos em qualquer tipo de relacionamento, tanto profissional quanto pessoal. Por que eu digo isso? Porque uma comunicação mal realizada, você não sabe se a pessoa que recebeu essa comunicação entendeu exatamente o que você queria passar e se ela vai executar aquilo que você espera que ela execute. Muitas vezes nós trabalhamos no campo da presunção. Inclusive eu fiz até alguns vídeos falando sobre imperícia, imprudência e também fiz um vídeo sobre presunção. Procurem no meu canal, é interessante esse assunto. Eu nunca use a presunção como uma uma ferramenta de decisão para você. Presumir é muito arriscado. Então a gente presume que a pessoa entendeu, que a pessoa vai fazer aquilo que você espera. E aí que está o X da questão. Vamos tentar fazer algumas simulações aqui de comunicações. Me diga que se isso que eu vou fazer agora é uma comunicação... E aí, isso é comunicação? Com certeza é, né gente? Os olhares, a forma como você tensiona as musculaturas do rosto, os gestos com as, com as mãos... Isso é comunicação pura, né? A gente não precisa nem falar, muitas vezes um olhar... Você dá um olhar assim e a pessoa já sabe o que, que você está querendo se expressar. Então, isso é comunicação. E muitas vezes a comunicação, até arrumar meu cabelo aqui que ele está crescendo, ele está numa posição já meio ingrata. <risos> e aí que mora o problema. Quando você acha, você presume que a outra pessoa entendeu aquilo que você queria passar. Uma forma de evitar que grandes tragédias aconteçam é na aviação. Na aviação, você notou que quando a torre de controle é, conversa com uma aeronave, Sempre a aeronave ou a torre de controle tem que repetir aquele comando que foi dado pela outra parte da comunicação. Por quê? Quando repete o que a outra disse, a outra tem a chance de dizer, oh, não, não, não, não foi isso que eu quis dizer, não. Então você consegue fazer uma aferição da comunicação que foi dada. Também nos centros de controle de linhas de trem, né, de ferrovias, grandes ferrovias, também existe isso. A pessoa, pelo rádio, toda a comunicação é gravada e quando você dá um comando via rádio, a pessoa tem que repetir aquele comando para ter certeza que é exatamente aquilo que você quis dizer. Romildo, oh, mas é claro, isso é interessante na aviação, nas ferrovias, mas no meu dia a dia, isso é importantíssimo. Que mensagem você quer passar? Quando você... Eu tenho também um outro vídeo que eu fiz aí, queria que você até assistisse, me ajuda aí a desenvolver, a propagar esse canal, gente. Eu fiz outro vídeo falando de ativadores comportamentais. O que, que é isso? São como a comunicação. Começa pela comunicação. Então, comunicação realmente é uma coisa imprescindível para que todo o resto funcione bem. Então, se na sua empresa, se na sua família, se na sua casa, no estudo, seja onde for, a comunicação tiver falha, tiver ruídos na comunicação, com certeza você não vai atingir êxito naquilo que você queria. Se você queria que a pessoa pintasse a casa de uma cor, como que ela vai saber se você não falar para ela? Tipo, ó, pinta de uma cor bem bonita. Mas que cor bem bonita é essa? Você tem que falar. Ah, mas ele sabe do meu gosto. Não, não sei. Você tem que falar. É importante que se fale. Tá bom, gente? Então, comunicação. E na segurança, que é a minha área, né? Saúde, segurança, meio ambiente, ao qual eu trabalho, é importantíssimo. Que a comunicação seja a mais clara possível, a mais objetiva e a mais curta. Hoje, por exemplo, eu estava é, tratando de uns assuntos resolvendo aqui uns problemas e uma pessoa me mandou, é claro, estava agoniada querendo resolver um problemão, mandou um áudio, e comentou, comentou, falou, falou, falou. Aí eu parei de ouvir e liguei e falei assim, mandei uma mensagem, ó, liga para mim, vamos conversar, porque eu fiquei perdido na sua comunicação. Foi muita informação. E a informação repetida. E quando repetia, não repetia da mesma forma que repetiu a primeira vez. Então eu não tinha certeza de que realmente era aquilo que a pessoa precisava. Porque muitas vezes a pessoa pede alguma coisa, mas não é aquilo que ela precisa. Então a comunicação, tipo assim, por que você quer isso? Quando a pessoa te diz isso, você tem a chance de fornecer para ela aquilo que realmente ela precisa e não aquilo que ela quer. Isso é importante. Então Comunicação. É a dica que eu deixo para você aqui. Faz parte do processo de manter as coisas organizadas, seguras. Beleza, gente? Segurança é assim que se faz. Ah, e aliás, antes de fazer o encerramento desse vídeo, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever no meu canal, para você compartilhar com seus contatos, sua rede social, e assista os vídeos e dê o like. Mais uma vez, dê o um joinha aí que é importantíssimo para poder fazer com que o canal seja é, impulsionado para mais pessoas. Segurança é assim que se faz. E nós fazemos.